fala gente como é que vocês estão tudo bem com vocês meus queridos olha só hoje eu tô te apresentando o top 10 todos os vídeos aqui embaixo no link tá os 10 vídeos mais vistos do meu canal e hoje exatamente agora nesse dia nessa hora nesse momento obrigado por esperar você vai conhecer o vídeo mais visualizado do canal são mais de 1 milhão e quatrocentos mil visualizações em menos de um ano praticamente esse vídeo foi postado dia 2 de janeiro de 2021 foi gravado com meu Samsung Galaxy Note 8 um celular simplíssimo para a época essa casa foi vendida para um jogador de futebol em fevereiro do ano, do, do mesmo ano tá gente e ela está à venda atualmente hoje. Ela foi vendida por 7 milhões duzentos e quase dois anos depois ela está à venda por 9 milhões de reais. A casa é linda e é maravilhosa até hoje. Cada vez que eu mesmo olho, me apaixono por essa casa. Mas olha só, uh, deixa eu te mostrar, te falar um pouquinho dela. Vou deixar aqui embaixo algumas partes do vídeo, tá? para você desfrutar dessa, dessa linda casa, pegar várias ideias de arquitetura, de decoração. E se você quiser ver o vídeo completo dessa casa, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. A casa tem duas suspensas, uma arquitetura diferenciada, móveis que foram mandados uh, trazer para essa casa exclusivos, não feitos nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Uma casa sensacional. Espero que você goste, tenha gostado uh, dessa playlist que eu fiz, desse Diego Flix, <risos> né? Você tenha gostado muito. E se você gostou, eu gostaria que você deixasse um joinha, se inscrevesse no canal que não é inscrito e eu preciso da tua ajuda para ter mais ideias como essa para nós continuarmos o nosso trabalho aqui. Um abraço, gente. Deus abençoe. Obrigado por ver todos os vídeos. Muito obrigado por esperar e vamos lá conhecer detalhe por detalhe dessa maravilhosa obra de arte. Um abraço, meus queridos. Até mais.